Olá, povo do YouTube. Eu sou o Pedro Paleta e bem-vindos ao novo show. Que ainda não tem nome. O show onde eu. Eu. O show onde você. Eu pego suas perguntas. E você me corrige porque você vai ter Google e eu não. Eu espero provar como é importante a pesquisa e as referências na hora de falar sobre qualquer coisa. Então, sem mais demora, vamos para as perguntas que vocês colocaram no post que eu fiz na comunidade do YouTube. Começando por... Por que a Terra é marrom? A Terra, e não o planeta. A Terra, ela é marrom, assim como todas as outras coisas são de alguma cor porque elas absorvem as frequências de luz que não são da cor que ela é. Por exemplo, uma coisa azul, ela vai absorver as frequências de luz que não são azul, vai refletir o azul, o azul vai chegar nos seus olhos e você vai ver azul. Deixa eu ver se o som tá gravando. Tá gravando. Uma coisa vermelha, ela vai absorver outras frequências de luz que não são vermelho, o vermelho vai refletir, vai chegar no seu olho. Você vê uma coisa vermelha, porque o seu cérebro interpreta dessa maneira. A Terra, do mesmo modo, Absorve cores que não são componentes do marrom O marrom sendo composto de vermelho e verde A terra é composta de silício Que eu não sei a cor Mas a terra vermelha lá do sul do Brasil Provavelmente é mais rica em ferro Porque o óxido de ferro é vermelho Então uma terra mais vermelha vai ter mais ferro Uma terra que tivesse mais cobre Provavelmente seria mais azul ou verde Mas eu nunca vi isso Então deve ser mentira uma terra que tem mais componentes orgânicos, componentes decompostos, ela é mais escura, mais preta. Mas é isso aí, por isso que a terra é marrom. E nem sempre ela é marrom, mas ela tem os componentes mais ou menos marrons que deve ser o silício. Próxima pergunta. Fala do paradoxo de, paradoxo de Fermi, ou Fermi. Aquele paradoxo de que provavelmente tem vida alienígena no universo e como ele é infinito, ela deve ter. Deve ter vida infinita de alienígenas. Se tem tanto, tanto alienígena por que, que eles não conhecem a gente ainda? Por que, que a gente não recebeu contato deles? Bom, tem duas possibilidades que eu acredito que sejam verdade. E a número 1. Um, eles não querem falar com a gente. Porque daquela lei do Star Wars, Star Trek, que se você interferir com uma civilização, você mudou completamente o curso que ela teria naturalmente e não vai saber um monte de coisa que você poderia saber se não tivesse interferido. Segundo, eles não viram a gente. O que eu acho mais provável. O universo é grande para.. O universo, além de ser grande, muito grande, na dimensão física, ele é muito grande na dimensão tempo. Chutando assim, talvez os seres humanos vivam mais. Assim, vamos chutar muito alto, um milhão de anos, se a gente viver mais um milhão de anos antes de se extinguir da face do universo. Vamos comparar com a idade do Universo e quanto ele deve viver ainda. O Universo deve durar mais uns 500 trilhões de anos. Aí se você pega esse 1 um milhão e compara com outras civilizações que vão durar mais ou menos o mesmo tempo, provavelmente porque todo mundo se mata, ninguém vai se encontrar. 1 um milhão é um peido perto de 500 trilhões. Então, só existe uma civilização no Universo a cada tempo. Provavelmente. A chance é muito baixa de ter mais de uma. Ou não. Mas a chance é muito baixa de ter mais de uma pertinho da outra. Próxima pergunta. Com quantos pais se faz uma canoa? Resposta: Um pai que saiba fazer uma canoa. Próxima pergunta. Como funcionam as dimensões? As dimensões, as três dimensões. É possível medir as dimensões com uma régua, nesse caso um escalímetro. Você pode pegar uma das dimensões, meu braço, por exemplo, e medir. Ele tem aproximadamente 30 centímetros É difícil medir as dimensões sem uma referência Por exemplo, o braço Mas com uma referência você consegue medir com uma régua Outras dimensões, por exemplo, o tempo, você mede com um cronômetro Ou com um relógio Ou qualquer outra coisa Outras dimensões, eu não sei nem se existem, então não vou falar nada sobre elas Próxima pergunta Se o Big Man e o Lester saírem na porrada, quem ganha? Resposta o Lester, porque ele é mais pesado, considerando que nenhum dos dois sabe lutar, levando em conta o peso, o Lester está numa categoria de peso muito mais alta, além de ele ter uma armadura de pelúcia que não deixaria nenhum soco chegar nele ou um chute. Então o Lester, com seu peso e com o peso da armadura de pelúcia, com um soco vai nocautear o Big Man provavelmente. Mas usando a cláusula Batman, o Big Man, se ele tiver tempo de preparo ele vai ganhando o Lester porque ele é um cientista. Próxima pergunta. Com quantas canoas se faz uma tábua? Ah, continuamos da outra. Responda no conjunto dos números racionais. Bom, isso depende muito do tamanho da tábua, do peso da tábua e do tipo de tábua que você quer fazer. Vamos levar, é, por exemplo, uma tábua de MDF que tenha aproximadamente o mesmo peso da canoa. Você pega toda a madeira da canoa, tritura essa madeira da canoa, mistura com um tipo de cola é, prensa esse material que você conseguiu E você tem uma tábua Do peso da canoa, aproximadamente Nesse caso, uma canoa Faz uma tábua é, Se você quer fazer uma, uma tábua Mais diretamente Você desmonta a canoa E pega uma tábua Olha só, nesse caso você deve precisar Provavelmente, no do conjunto dos números racionais 1 sobre 20 Canoas, 1 sobre 50 Deve ser mais ou menos nessa ordem de grandeza mas de novo depende do tamanho da tábua Se você cortar essa tábua em tábuas menores Você consegue fazer mais tábuas Então você vai precisar de X Sendo X Uma canoa sobre o tamanho da tábua que você quer Em volume ou peso Ou dimensões Tanto faz Mas é isso aí E a próxima pergunta que é o tipo de pergunta Que eu provavelmente vou ignorar daqui pra frente É essa aqui é... Estava voando no meu navio o pneu furou. Quantas melancias sobraram? Observação: O 479 dígito de pi pode ajudar a calcular a área da folha de palmeira. Bom, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio de... Que ainda não tem nome, mas eu vou decidir, talvez com a ajuda de vocês. Vejam o que eu falei de errado, coloquem nos comentários. Além de sugestões de perguntas científicas pro próximo vídeo, que eu também vou responder sem pesquisa nenhuma pra vocês me corrigirem. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu vou tentar fazer um por semana, como eu disse antes. Tchau!